Fala meus manos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vocês vão encontrar vídeos de gameplay de jogos de PC e mobile direcionados ao público do Android. No caso dos jogos de PC, todos os tipos de jogos. No caso dos jogos de, de mobile, aí já são jogos mais de FPS, MMORPG. Os vídeos aqui no canal são lançados de quinta a domingo ao meio-dia. Eu faço também lives lá na plataforma roxinha, de segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. E o link vocês vão ver na descrição desse vídeo. Temos um servidor aberto no Discord, onde youtubers pequenos e médios divulgam suas lives lá. E o público, né, tanto o público, os viewers, quanto novos youtubers podem fazer amizade entre si e fazer a comunidade crescer de uma forma saudável. Se vocês gostarem do conteúdo do meu canal, fiquem à vontade para curtir, compartilhar, comentar e até mesmo se inscrever. Isso me ajuda bastante no canal. E vamos combinar, né, galera? Vocês não levam nem 10 segundos para fazer isso, né? Obrigado por me ouvir e me, e me ver até aqui. Fiquem com Deus. E fui!